Bom dia, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Emagrecer é a ciência de perder os quilos do seu corpo, geralmente relacionado à dieta, mas também tem forma de emagrecer sem fazer dieta. Mas, conforme a adaptabilidade, será necessário um ou outro. Mas saiba que... Emagrecer é bom, pois cada vez que aumenta os quilos do seu corpo, aumenta também o cansaço. E cada vez que diminui os quilos do seu corpo, traz mais agilidade. Até mesmo para entrar dentro de um ônibus, carro, moto. Começa a ciência de perder os quilos do seu corpo chamado emagrecer ou emagrecimento. É por isso que eu digo que é bom. é a sua, mas tudo é bom. Se eu lhe indicava, a lhe Às vezes, lá, não